Bem, maldinho, então vocês estão há alguns dias uh, capturados por um. aqui num outpost de Drauz. Isto é o aspecto de onde vocês estão. Sim, perfeito, escuro. Uh, um casal de Drauz <risos> é mais escuro para uns do que para outros. <risos> Já que estão há tempo suficiente para perceber como é que funciona a mecânica. E existe aqui uma senhora que é comandante disto tudo que se chama Priestess Ilvara. Apesar dos draus olharem para todas as outras raças no modo muito altivo e muito superior, ela faz questão de saber os vossos novos. E vocês sabem o nome dela. E vocês veem pronto, que ela é um bocadinho sádica, mas que aqui dentro, funciona tudo. Basta as ordens dela. Ok, Basta ok. Logo Tem logo ali um código para. de conduta no S imune. Tu já a viste ser muito severa. Uhum. Mesmo com alguns drogues, não é tipo matar o um chipetear ou assim. Quando ela tem que é castiga num ponto que vai doer a sério. Uh, e pronto, vocês estão aqui nesta nesta nesta prisão, de onde saem uma vez por dia para ir fazer um trabalho qualquer forçado aleatório. Por vezes tinha a sensação que estes trabalhos trabalhos não era necessário fazer. Estarem a mudar pedras de um sítio para o outro, e não dia a seguir voltarem na polvos no sítio onde estavam. <risos> Pronto, e que os draws têm algum tipo de, de, de gozo nisto, em fazer com criaturas inferiores sejam obrigadas a fazer este tipo de trabalho, só para divertimento deles. Inferior, Inferior my ass. ass, I call bollocks on this. <risos> então, vocês se, se quiserem apresentar. Era. Eu sou o Professor Brian Goodspeed, ok? Eu falo com, em inglês, falo assim com um sotaque britânico, é carregado. Eu sou tipo alfo, pá, não sou muito bonito, nada especial. E o meu cabelo vai mudando de cor. Vocês já me viram, por exemplo, assim com um cabelo loiro. Isto era quando eu estava bem disposto. No dia a seguir acordei um bocado mais triste. Estava com um cabelo já azul. Estava assim mais deprimido. Pronto. E neste momento eu ando assim um bocado aqui para o modo de inverno. Tá um bocadinho triste. Uh, e eu explico-vos isto porquê. Eu basicamente, eu era, eu era tipo um um Investigador, um inventor, estive na Feywild, que é outra dimensão, durante muito tempo, e, eventualmente vi para esta dimensão e tive a trabalhar durante muitos anos com os anões lá numa, numa terra chamada Gontelgrim. E por algum motivo eles achavam boé que eu era homossexual, eu nunca percebi muito bem porquê. Uh, mas pronto, quando eles me perguntavam, tipo, so what do you like to do? Eu, eu era boé, sincero, eu respondia, I love clock, big or small, clock, clock, clock, just give me clock all day. Um, e eles riam-se muito, eu nunca percebi muito bem porquê, pronto, eu sou um bocadinho autista. Um, mas lá está, exatamente isso, eu sou muito fã eu gosto muito de, da ciência e de estudar o tempo e a magia da chronology, que é basicamente as ciências e as artes mágicas que manipulam a, a weave para manipular o tempo, ok? E de preferência eu queria fazer, aprender a manipular o tempo sem magoar pessoas, okay? Portanto, eu não, não gosto de atacar, nem sou cruel, nem sou assim, sou nada disso. E depois, há uns anos atrás, eu conheci uma, uma Drow Elf chamada Celine Ela andava também lá a viajar, não era uma não sei o quê, ela era uma sorcerer, tinha lá uns, uns conectos lá com os deuses barra demónios dela. Ah, e nós conhecemos, nos apaixonámos, nós estivemos casados durante muitos anos. Eu fui-me ocupando com os meus estudos, ela lá com as cenas dela, Pá, e um dia ela desapareceu, do nada, tipo... Simplesmente deu vênis completo e eu procurei, procurei e eventualmente cheguei aqui ao Underdark, que é onde vêm os draw elves. E fui capturado imediatamente e não faço ideia o que é que lhe aconteceu. na cela me abandonou, a cela foi raptada, a está viva. Pá, é, é, isto, é, isto, é por isso que eu aqui vim um, procurá-la. E pronto, este é o, este é o, é o Brian, um gajo mais ou menos simpático. Tentar ajudar se vocês lhe pedirem alguma coisa ou ajuda. Não é muito forte, mas é resistente. Um bocadinho Tem assim uma camisa que neste momento está toda porca, toda rasgada, e, assim um colete azul por cima. Um, e pronto. That's it. Thank you, professor. Ah, cheerio, old chap. E agora vocês veem uma criancinha sair do escuro. Eu sou uma criança, Os meus pais foram assassinados e eu fiquei à deriva. E sinto muito a falta deles, que a coisa que eu mais queria era que eles. Era voltar a vê-los com vida, era a coisa que eu mais, mais, mais queria. Damn it, less, that really takes the biscuit. Eu te faço uma, uma, uma festa, tipo, põe-te no homem e dizer pá, it's gonna be alright. E eu faço um sorriso assim um bocado maior e, e pronto, e eu encontro-me lá para. não sei, à procura de alguém que me orientasse. Os pais eram tão bons toda a gente, tão toda a gente gostava deles. Toda a gente se Well, apparently not everybody, right? Uh don't worry, lass. I'm we're we're gonna be okay. I mean, someday we're gonna find a way out of this prison. Uh, it's gonna be fine. It's gonna be fine. Don't worry. Yeah, It be alright, it be alright. O professor perguntou, mas tu és boa em tomar coisas, a fazer força? Não, não, não, não. E digo, tipo faço gestos de... Tipo com um binóculo, estás a ver, tenho binóculos assim nos olhos. Absorb! Absorb! Absorb! Sim. Um, okay, observe. Uh, okay, so so you're you're good at ob at observing, yes? Yes, yes, yes, I can. Yes, I can. Okay, that that's that's cool. That's cool. And um, how <laughs> how how how exactly did you get like stuck in this prison? I don't know. I don't know. Maybe. Biscoit, biscuit, biscuit. Yeah, that that really takes the biscuit out of you, doesn't it? Um Okay, yeah. okay, that that's fine. So um can you fly? <laughs> fly, fly, fly <laughs> nope. Nope. No, no, okay. no, No, no, Okay, okay. I can't I can. that okay, that, that don't worry, one day we'll make it. We'll make that a reality. Don't worry. <laughs> okay, don't worry, don't worry. Eu faço um thumbs up sabendo que ela, como tem asas, não consegue fazer um thumbs up. Eu faço a cabeça e eu bando, tipo, assim. <risos> Uma fênia <Sim>, tá <risos> Ah, yeah, tipo, tipo, subidez, tipo as caturras, estás a ver? That's Vai cool. Ficar... Eu, eu, eu, eu tipo, dou assim um toquezinho aqui na Gila, eu me cujo de velada e venho para ela e digo I I'd, I'd really love to know what makes Karen tick. <laughs>